Minecraft Seat. Esse é o episódio 13 de Outlast. Acho que não podia a conta ainda. Espero que não. É, mas esse é o episódio 13 de Outlast. Eu acho que é 13, mano. Nossa, tô muito confuso agora. Eu acho que dessa vez eu perdi a conta. Acho, mas não tenho certeza. Mas é, esse é o episódio 13 de Outlast. O episódio rápido até. Tipo, ele não é tão curto assim. Mas também não é longo. Então, é. Ele até que é rapidinho. Ele, eu só... Dei uma andadinha, foi um pouquinho tenso Teve uma partezinha de história, um pouquinho aí De um documento que eu li uh, Foi um pouquinho tenso por causa da música Mais, né? Mais por causa da música Não foi muito por causa de outras coisas E, bom, é isso Foi até que rapidinho Pra ser sincero Então, é, é isso, valeu Falou e foi, tchau that secular maniac would carve you up like the others? Meet me outside. We're close now. Tem um de iluminação aqui Nossa, tem lugar para se esconder muito aqui Me dá um Document. Já começa com o documento desse episódio. Delírios de perseguição de r.trager para p.wash.merkovcorp.us.com Assunto Anapurna, Purna emprego no emprego número 531920 Sr. Walsh por favor, aceite a demissão imediata do enfermeiro 531920. David Anaporna E o processo. E o. Processio. E o processo? Meu Deus do céu. Acho que está tá traduzido errado. É? E processo como paciente de Mount Massif para tratar seus delírios de perseguição. O tratamento deve continuar até o momento de sua morte. Obrigado, parceiro. Rick Treger Murkoff. R&D Nossa, não, meu Deus do céu Que música é essa que começou do nada Nossa, olha esse espelho baixinho aqui, ó Essa música mano. Essa música começou do nada, velho. Não tô nem zoando. What the heck is this, velho? Q. Okay. Outra câmera. Nossa, mano, tá muito embaçado. Parece que tem esporos, tá ligado? De... De... De baco... Aqueles esporos do The Walking Dead. The Walking Dead. Sim, The Walking... Do Last of Us. Ah, essa música. Sai. Deixa eu ir lá. Tá, só tem um lugar pra ir agora. Parece que eu tô rouco. Eu tô rouco. Não sei, parece. Hum. Bem. Tá queimando. Olha esse barulho de fogo. E tem essa janela aqui também. Vamos lá. Eita, deu uma travada aí no áudio. Ó, oh, é muito barulho de fogo, velho. Ai, meu Deus do céu, eu entrei. Eu não, eu, achei, eu não achei que ela tava aberta. Ah, velho, eu não achei que ela... Que merda, eu não achei que ela... Eu não achava que a janela tava aberta. Fogo pra caramba. Mas ainda não se tocou colocar a fumaça. to burn it. All of it. Murkoff took so much from us, used us, turned us into these things because nobody cares about So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Get out. you will